Os Contadores de Histórias é um, um, um segmento importante das pessoas que interagem com os contadores. É um contributo que se tem vindo a desenvolver, a autonomizar. Muitas vezes pode ser reinterpretada, mesmo dizer, Nós temos aqueles medos que herdámos e que não explicamos, que são medos civilizacionais. medo. Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. As existências são poucas.